Eu queria... Eu, queria... Eu, queria... Eu, queria... Eu queria do baixo mas não tem problema. Eu queria do Barton. Eu peguei tamanho M. Tem sido bom. casar é igual que da...